São ideias instagramáveis e baratas, que vocês querem? Então toma! Olá, eu sou Ana Paula Teixeira e eu estou aqui mais um dia nessa quarentena gravando vídeos para vocês. Aqui tá tudo bem. E aí, como tá essa adaptação? Sim, apesar de estar tá em casa, a gente tem que continuar. Então, de uma forma super caseira mesmo, a gente vai gravar, vai continuar gravando conteúdo para vocês, tá bom? E olha a gente aqui falando de espaços instagramáveis de novo. E sabe por quê? Porque esse assunto, quanto mais a gente mergulha, mais a gente gosta. Pelo menos comigo é assim. Então, sem enrolação por aqui hoje, Vamos à nossa seleção de ideias que você pode fazer no seu espaço para dar uma renovada e deixar ele com uma pegada mais instagramável. E o que é melhor? Gastando pouco. Isso mesmo! Nós separamos só opções que você consegue reproduzir facilmente e com um pouco de indínio. Pode acreditar! São fachadas, vitrines de lojas, backdrops e outras intervenções instagramáveis para você se inspirar. Vamos lá? Separei essa vitrine porque eu achei a ideia muito simples, mas com resultado gigante. Eles usaram fitas coloridas posicionadas em um degradê arco-íris, penduradas acima dos manequins. E detalhe, os manequins estão vestidos com roupas seguindo o mesmo degradê. E esse mesmo tipo de instalação pode ser usado em outros locais também, como em um backdrop para fotos. Ou uma cortina de fitas dentro de um espaço comercial. Olha só, a mesma ideia do degradê, só que agora usando linhas e na imagem do lado um backdrop de fitas rendadas. Que poderia facilmente estar num casamento, numa loja de bebê ou numa loja de lingerie, por exemplo. Uma simples pintura pode transformar qualquer lugar, acredite. Está precisando trazer vida para sua fachada? Então use e abuse das tintas. Olha o efeito que dá. Nessas fachadas eles utilizaram uma única cor, mas foi o suficiente para destacar e alegrar a frente dos lugares. Já nesses fizeram os desenhos mais elaborados, com muita cor e personalidade. Eu ia ser uma daquelas moças ali, tirando foto, com certeza. E dentro dos espaços? Também fica muito bom. Aqui a pintura representa o facho da luz das luminárias e destaca as peças expostas ou a pessoa, simples e genial. Objetos simples, como guarda-chuva, pneus, móveis, podem ser a peça chamativa que faltava no seu espaço. Dê destaque a ela com alguma intervenção que pode ser uma cor diferente, algo escrito ou revestindo com um tecido bonito, por exemplo. Garrafas PET foram utilizadas aqui para criar esse painel, com o nome da loja. Ficou muito legal. Viu? Você pode mudar as funções originais e óbvias dos objetos pendurando, virando de ponta cabeça, Surpreende o seu observador, é isso. Cano de PVC é bem conta, mas olha que descolado todo colorido nessa parede. E um café com alguns livros pendurados pela parede ou pelo teto, não ficaria um charme? Quer material mais barato, fácil de encontrar e de trabalhar do que papel ou papelão? Pode ser a simples placa de papelão pardo, como aqui nesse exemplo, ou em formato de nuvem colorida ou cataventos, como aqui nesse exemplo. A meia mistura de fotos antigas com a parte de baixo dos manequins. Outra ideia muito simples e de efeito. Enfim, com cor, dobraduras, impressões ou sobreposições, você consegue criar coisas bem legais com custo mínimo. Só não dá, claro, para deixar na fachada tomando chuva e sol. Esse caso aqui foi uma ação temporária da marca de sandálias Melissa em conjunto com a Postit. Eles fizeram uma decoração instagramável com nada mais, nada menos do que 350 mil folhinhas de post-it coladas. Não que você vai usar 350 mil post-its, mas, de repente, um painel menor, com mensagens dos seus clientes, só para te dar ideias, por exemplo. Sabia que adesivo é super versátil também? Eu escolhi a fachada dessa loja para mostrar para vocês, porque é linda e porque dá para ver bem como os rolos de adesivo vinil foram utilizados aqui. Descendo pela fachada, passando pelo painel da vitrine e se estendendo pelo piso da calçada. Uau, arrasaram, né? Claro que aqui não deve ter sido tão baratinho, mas calma. Eu não tô saindo do tema e eu prometi ideias de baixo custo. Sabe o que que é? Quando eu mostro essas coisas para vocês, é que talvez vocês tenham como conseguir um efeito parecido utilizando soluções diferentes, como por exemplo, usar tinta na fachada e piso da calçada e adesivo no painel da vitrine. O segredo é buscar alternativas que caibam no seu bolso. Outra solução que eu adoro é utilizar fitas adesivas, que lá fora são chamadas de tapes e aqui a gente tem algumas opções coloridas e pretas, como a fita de isolante que a gente usa para instalações elétricas, sabe? Imagina um desenho como esse na parede de um lounge, ou um cantinho de café do teu espaço. Olha essa vitrine que simpática também, com adesivos feitos em uma gráfica. Tecidos coloridos, lisos ou estampados te ajudam a criar alturas, fundos de painéis, divisórias, forrações. Você cria efeitos de mostrar e esconder, sensações como delicadeza, fluidez, então abuse deles, são fáceis de trabalhar e com um custo muito bom. Essas são divisórias feitas por uma empresa de decoração que você pode se inspirar e fazer a sua. Então, gostou das ideias? Viu como não tem desculpa para não fazer algo diferenciado na sua empresa, na sua loja, na sua fachada ou no seu evento? Se você gostou, curte o nosso vídeo e se inscreve no canal. A gente vai continuar explorando assuntos como esse, se você quiser. Acompanha, clica no sininho, no bendito sininho, para não perder as atualizações, tá? A gente também tem uma playlist aqui no canal sobre o assunto Instagramável. Eu vou deixar o card aqui em cima, ó, peraí, aqui em cima, para você maratonar. E como eu já tô sendo pidona mesmo hoje, vai lá no nosso perfil do Instagram, arroba com dois s e segue a gente também. Tenham bom dia, boa tarde ou boa noite. Até mais. Beijo, pessoal!